Poxa, tá cheirando o que hoje? Cheirando o é <risos> Comentou? É, é bicho, é sim E aí galera, salve salve seus maloqueiros Mais um Vardiana aqui com Lucas, Douglas Uhul! E eu que vos falo, o Nélio é. A ah, bicha inspiradora né? E hoje vamos falar sobre o que, grande Hoje vai o vídeo chamado mais ou menos de seria mais um besteiro, será a gente falando só para falar sem tema livre. Pera aí, pera aí, estamos <risos> tô passando, tô passando. estamos. Estamos na tal estamos fazendo esse vídeo aí para recuperar o canal que nós recuperar já vamos o canal. Porque né? não é recuperar o é. canal mas recuperar a correria porque a nós, correria. por exemplo, Deixa eu vou resumir a gente virou turista do canal. Não turista. sem turista, porque a gente não grava mais. Não, <risos> a gente tá retomando, tentando é, retomar. Não, mas, Pessoal, é vocês entendam o seguinte, é. Bicho sem explicação, bora direto ao vídeo, agora. Na verdade não tá no vídeo cara. porra, vaga... bora direto ao assunto, porra. Não, não é Ninguém gosta isso. das não. suas explicações, não, porra. E nós estávamos telefone na UFAW, pronto, acabou. Tá <risos> Presto aqui e nunca negó trabalhando agora também. Então pessoal, começando, é, a gente vai falar um pouco de, de algumas coisas que. de algumas brincadeiras que nós fazíamos na infância. Eu, por exemplo, quando gostava de viajar, pegava um pedacinho de papel e ficava surfando assim no.. no, no Abriu o vidro, né? Ficava surfando com um pedacinho de papel e ali eu me sentia um Gabriel Medina surfando <risos> nas ondas do vento. Gerada pela velocidade que o carro proporcionava Então, é. quando era é pequeno eu gostava de jogar ficha atroz Ficha atroz que é danada isso, velho É, mas ela, ela, é um jogo mais barato do que essa pobre fazer. Do que precisar, um lugar com terra comum E tampinhas e um capo de teira, ter a sandália Tem que fazer a picha Ah, eu gostava de fazer isso também Fazer uma, a picha, né, na fazer uma picha na areia com a sandália, com o garfo de telha, uhum. depois fazer as armadilhas e fazer uma tampinha Você ia controlando é. a tampinha Ah, mas pode de crer, isso era uma brincadeira muito massa ca... sobre o caco de Eu tenho uns carrinhos, né? Aí tem um monte de sobra de telha lá em casa, né? Eu fazer um monte de pista para os carros descer tá? que é tipo aquela pistas da Rota Só, só que, que barato É só que só que tem, né? <risos> Mas, mano, eu nunca gostei muito de carrinho, velho Eu gostava mais de bonecos de ação De neguinho, que nem eu falava quando era pequeno Eu, eu não era boneco de azar, era neguinho ninguém, Eu tinha muito neguinho Tinha os cavalos Não, eu queria dizer que você não tô, eu achei, eu tinha... tô era cheio de negro, né, velho? <risos> Ei, o que que era? que que que é foi é? <risos> essa, <que> é? <risos> <Porra risos> <coisa, risos> velho? de era assim, vamos lá. Continuando, eu tinha do Churato, do... Eu tinha, né, lembra que tem uns... Bonecos Samurai Walling, que era pirata. Que vende em todo lugar. Lembra? Rapaz, eu me lembro que tinha os bonecos do Churato, Tinha os bonecos do Cavaleiro dos do Zodíaco, que... Vinha com a armadura, né? É, todos eles, que tá ligado. Será que eu não tenho do Cavaleiro, que era caro? Eu já tenho o um churaco eu, eu tinha um coisa coisa que de que de que de a cabeça, cabeça. girava assim para dentro do corpo não é. Só, só, só você É você, Diferente você, Diferente. diferentão diferentão todo mundo tem essa coisa eu, eu também, não tive não eu tive só dois para fazer pivete mas eu, depois eu comecei a na osso eu tenho um do black caminhagem eu tenho um black caminhagem Cam... não era black caminhagem ah, era, era foda é, era era lá, era tenho, acho que era esse que eu tinha Lembro também que nós antes gostava de brincar de se esconder, né? Acho que toda criança brincou de se esconder. Mas teve uma vez que a gente brincou é, dentro de uma fazenda. E a gente começou a correr assim, se espalhar, velho. E eu fui para um canavial. Quando eu entrei no canavial, velho, era um negócio muito sinistro. O bicho tinha uma... É, é porque lá servia de, de, de cemitério para enterrar cavalo. Então eu tinha umas pernas de cavalo assim, subindo assim, em contrapação, olhei assim, meu véi, que porra é isso? É quase que nem no filme sinais, né? Que Naquela que plantação de Exatamente, gente, só, não, né? Né? só sei que eu, eu e mais uns cinco amigos se perdendo nesse canavial, velho. Pois a gente demorou umas duas horas pra sair, a gente ainda achou uma casa lá, mas ficou com medo de, de, de pedir ajuda pensando.. Que a casa lá era de uma bruxa coisa de, de, de, de criança tá ligado Poxa, não viagem, véi. Poxa. Nossa, que viagem é, velho foi foda se perdendo o canadá eu vou velho quando era mais novo até eu tenho um momento de é não nem de bruxa eu não gostei de estar de bruxa Agora, até hoje tem um pouco de medo de assombração velho espírito velho rapaz até hoje eu tenho medo. Eu tenho medo de estar cagando pra sair na, na minha frente, velho. Até hoje eu tenho medo de assistir... Eu não tenho medo de assistir filme de terror sobre, sobre qualquer coisa, velho. Eu assisto. Agora, quando é de espírito, velho... É. Aí, velho, o negócio fica sério, viu, bicho? Opa. Porque... É um jogo, um jogo, é um filme que arranca, o braço do cabo arranca a cabeça do cabo. Não faz tanto medo não, velho. Faz medo Porque... mesmo é o de espírito. Véio. Porque é assim, pô. Se for um monstro, dá pra você vai Ai, ter olha, medo. Olha, olha, olha. Marta chegou. Marta...